Olá, eu sou a Lígia Costa, do Thank God's Today, e sim, Hoje é o grande dia para você ter propósito, para você trabalhar com significado, sair da zona de conforto e liderar a sua carreira. Talvez você sinta que não sabe o suficiente sobre si mesmo, que não se conhece e que também não consegue desenvolver todo o seu potencial. Se você acha que aquela palavrinha autoconhecimento é coisa de autoajuda e você foge quando escuta esse termo, então esse vídeo é para você. Parece contraditório não conhecermos a nós mesmos, né? Afinal, vivemos com nossos pensamentos, atitudes e sentimentos 24 horas por dia e 7 dias por semana. E como assim? É possível não sabermos tudo o que há para saber sobre a gente mesmo? E quando eu falo em autoconhecimento, tá longe de ser autoajuda. Aqui eu falo sobre a consciência de saber quem somos. Para quê? para que você se torne reconhecido no seu trabalho. Muitas de nossas atitudes estão no famoso piloto automático. Simplesmente agimos. E muitas vezes também estamos muito mais preocupados com a aceitação dos outros e de nos encaixarmos em estereótipos ditados pela sociedade e não em sermos a gente do jeito que a gente é, com as nossas virtudes e os nossos defeitos. Saber quais são os seus pontos fortes, as suas habilidades, seus interesses, valores, talentos, paixões, vocação, aquilo que você domina e também aquilo que você ainda não é um mega expert é um passo importante para você saber se posicionar no mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo. E eu gosto de dizer que o autoconhecimento é como brincar de Lego. Você pode escolher brincar de Lego bem pequenininho, né? montar ali um carrinho ou resolver montar um parque de diversões com milhares de pecinhas. Você pode escolher o tamanho e pode começar por onde quiser. O autoconhecimento também pode seguir modelos convencionais ou alternativos. E eu digo que tudo é válido. Você pode fazer de testes online a terapia, a mapa astral, as sessões de coaching, ler livros, realizar cursos, conversar com amigos, pedir feedbacks. Enfim, a verdade é que este assunto é essencial para o futuro do seu trabalho e da sua carreira. Mesmo que você não queira olhar para dentro, cada vez mais o mercado de trabalho exige profissionais de alta performance com propósito. Ou seja, saber quem você é e o que você tem para oferecer vai ajudar você a chegar aonde você deseja. E eu vou te ajudar, a gente pode começar agora eu vou fazer duas perguntas para que você comece a olhar para essa história de autoconhecimento. Vamos lá? A primeira. Quais são os seus principais valores no trabalho? Para mim, essa pergunta, ela não está aqui à toa, porque no meu ponto de vista, o primeiro passo para o autoconhecimento é a gente ter a clareza e relembrar quais são os nossos valores. A satisfação no trabalho, ela está muito ligada ao nosso alinhamento pessoal de valores. E quando vivemos conectados aos nossos valores, a nossa essência, a gente se sente energizados e satisfeitos. Os seus valores, eles são totalmente pessoais, individuais e intransferíveis, tá bom? A segunda pergunta é a seguinte. O que te motiva a acordar todos os dias e ir ao seu trabalho? Essa pergunta, ela te dá algumas dicas daquilo que te traz realização. A motivação ela depende de pessoa para pessoa. Para alguns pode ser premiação, salário, falar em público, assumir risco de um grande desafio, aprender, estudar, participar de grandes decisões, poder buscar os filhos na escola, mais propósito, pertencimento, sentir que você, aquilo que você faz tem um real significado. Bom, uma infinidade de coisas diferentes. O importante mesmo é você saber aquilo que funciona para você e não para o seu chefe, para os seus pares ou até mesmo para os seus familiares. Tudo bem até aqui? Conseguiu responder essas duas perguntas? Tem várias outras te esperando lá no nosso blog. Afinal, lembra que brincar de Lego tem muitas possibilidades. <risos> Temos a obrigação de vivermos com qualidade de vida e sermos felizes. E tudo começa com o um autoconhecimento, a consciência de quem somos, a coragem de trazermos para o mundo a nossa melhor expressão. E a minha pergunta agora para você, eu quero saber quais foram as suas respostas para essas perguntas que a gente acabou de fazer. Deixe o seu comentário aqui para mim e eu vou gostar de saber aquilo que você pensa. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, mande perguntas e super obrigada por estar aqui e querer ser a melhor pessoa que você pode ser isso já é mais que suficiente.